Hoje vocês vão ganhar skins, isso mesmo, você vai saber como você vai poder ganhar skins na faixa Sem gastar gema, sem precisar de nada, só jogando Brawl Stars E é claro, eu vou liberar as mais novas skins do Brawl Stars Tá curioso? Quer saber como vai ser isso? Se liga só aqui no canal Brando Clash e aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Já estou aqui dentro do Brawl Stars, já tá vendo aí a imagem que tá rolando aqui, ó Leon Lobisomem, Shelly Bruxa, Piper Caveira e tem também o Eugênio Pirata de Quebra aí que eu não tinha pego ainda Bom, quatro, quatro skins muito legais, agora o Leon Lobisomem tá um absurdo essa skin Tá maravilhosa, e você pode ganhar ela, sim, você pode ganhar o Leon Lobisomem galera Bom, você vai precisar de gema, não vai precisar fazer nada além de jogar Brawl Stars, isso mesmo, eu vou te mostrar tudo isso daí Vou falar como você vai ganhar essas skins, e na verdade o primeiro é poder escolher até a skin que quiser, a skin lendária que quiser inclusive o Leon Lobisomem, olha que doideira Bom, vamos falar aos poucos aí das novidades Primeira coisa que eu vou fazer é liberar todas essas skins Eu também quero né galera Bom, mas pra isso você que ficar ligado E você pode ganhar algumas coisas muito interessantes Bom, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é Na loja, aqui no finalzinho, você precisa apoiar Bruno Clash Põe lá Bruno Clash, minúsculo, maiúsculo, o jeito que você quiser Põe Bruno Clash lá, apoia e me manda, me marca lá no Instagram, bota lá no meu Instagram, deve estar tá passando aqui, o editor vai botar o Instagram. Marca lá no Instagram, brunoclash, arroba brunoclash. Marca nos stories que você vai poder concorrer também a algumas miniaturas, inclusive de algumas que eu trouxe lá da Alemanha. Tem aqui de corredor, tem algumas miniaturas de Clash of Clans, quem sabe no futuro também, algumas também de Brawl Stars. Mas isso daqui é outra coisa, você apoiou aqui, você está concorrendo a essas miniaturas também lá. Mas ainda não é a questão do sorteio das skins Calma que eu vou falar pra vocês Bom, eu vou comprar tudo aqui Vou comprar tudo aqui agora Então pra isso eu preciso de gemas, né? Vou colocar aqui minhas gemitas Vou comprar aqui 950 gemas Vou ficar pobre, a mulher vai matar Vai dar muito ruim O banco vai ligar aqui, vai dar doideira Mas vamos lá, galera, bora lá então Vamos comprar É isso, compramos, mano Meu Deus do céu Agora o bicho vai pegar A mulher vai me... A mulher vai me xingar, sim, vou tomar tapa na cara, vai ser uma doideira, ai, vai ser uma doideira, mano Tô com 968 gemas aqui, agora tá na hora, não esquece de comprar gemas, compra apoiando o Bruno Clash, né, dá uma moral aí, né Bom, vamos lá, vamos falar agora sobre o que eu quero, vamos comprar aqui as skins, primeiro o Eugênio Pirata Compramos o Eugênio Pirata agora, chegou pra gente, Eugênio Piratão, agora começa as skins zicas, mano Piper Caveira, ah, é agora, moleque, 80 geminhas, Piper Caveira tá chegando, blô, chegou, Piper Caveira, mano, meu Deus do céu, tá top, hein, inspirado no Dia dos Mortos Bom, agora a Shelly Bruxa do Halloween, olha como ela tá bonita, hein, mano, Shelly Bruxa, 150 geminhas, tá com um gatinho preto lindo, maravilhoso, vamos lá então, Shelly Bruxa na mão, mano Compramos, tá aí Shelly Bruxa, tá aqui com a gente também Uma beleza, agora chegou a hora dela A que eu acho mais top, mano O Leon tem sempre as skins mais loucas, né? Eu já tô com, com aqui a minha Tubarão, que era é uma das preferidas Agora vou ter que comprar também essa daqui, né? Do, do Leon Lobisomem Ah, primeiro deixa eu pegar aqui essa duplicador que é de graça Já que é de graça mesmo, né? E agora, Leon Lobisomem, mano 150 gemitas Leon, olha que louco, mano O bicho tá doido mesmo, mano 150 gemitas, vamos lá então, bora, que agora é hora Compramos, mano, meu Deus do céu, mano, vai dar ruim Meu Deus, Leon Lobisomem, tá bonito o Leon Lobisomem, mano Agora vamos testar na prática, né, eu quero mostrar na prática como fica aí o Leon Lobisomem Olha que top, mano, olha esse Leon Lobisomem, mano Meu Deus, deixa eu rodar ele aqui, tá bonito, hein, mano, meu Deus, tá louco, tá louco mesmo Tá louco mesmo, tá bonito Deixa eu botar aqui a Piper A Piper no novo No novo, nova skin também Tá aqui ó, Piper Caveira, tá muito legal Vamos também agora mostrar A, a, a, peraí Não é essa aqui não, a nossa Shelly, Shelly, Shelly, Shelly Shelly, Br ah, Shelly Bruxa Mano, tá aqui ó, Shelly Bruxa pra vocês Tá aí, que beleza mano, Shelly Bruxa E também tem o Eugênio né Cadê o Eugênio, cadê o Eugênio, cadê o Eugênio o Eugênio tá aqui também Vamos lá, Eugênio Piratinha, mano, Eugênio Piratinha Mas é claro que a gente tem que dar aquela testada com o Leon, mano Vamos jogar com o Leon também Bom, mas antes de jogar com o Leon, eu vou falar pra vocês como vocês vão participar Pra poder ganhar, quem sabe, essa skin aqui Se você for o campeão, você vai poder escolher uma skin lendária Calma aí, eu vou mostrar pra vocês Bom, eu vou sair daqui do jogo agora Vou aqui pra esse site Que o link tá aqui embaixo, na descrição Sim, o link desse site tá aqui embaixo na descrição É um formulário do Google, você vai preencher tranquilão Aqui você vai entrar e você vai ler lá Eu já deixei até aqui no jeito pra poder falar tudo em português pra vocês Tá aqui ó, o Brawl Stars World tá chegando o Mundial de Brawl Stars tá chegando Vocês sabem, vai rolar agora em novembro e eu vou tá lá Sim, eu vou estar tá lá no mundial de Brawl Stars acompanhando os brasileiros do Ninguém Segura Vai ser animal, eu vou estar tá lá com o Gustavo vai, ter, vai ser doideiro, com o Nery também, vai ser muito louco Mas é o seguinte, galera, você vai poder agora comemorar comigo com uma 24 horas insana Sim, você vai concorrer a skins Bom, vou falar pra vocês O que acontece é o seguinte, nós vamos fazer aí meio que um torneiozinho É um torneiozinho de 24 horas Pra comemorar a gente vai jogar juntos aí Brawl Ball, Brawl Ball, Futebral E vamos precisar de 1500 vitórias em conjunto Pra isso eu vou precisar muito da ajuda de vocês Eu não vou conseguir ganhar 1500 vitórias no Brawl Ball em um dia, 24 horas né Então pra isso vou precisar da ajuda de vocês Pra isso a gente vai ter aí 24 horas e o que você vai precisar fazer é completar aqui esse formulário Tá, e o que eu ganho com isso, Bruno? Bom, vou falar o que você ganha e depois eu vou mostrar como preenche O que você vai ganhar? O primeiro colocado que, fizer, que tiver mais vitórias nesse torneio de 24 horas Nesse momento aí que a gente vai abrir a, o, os 24 horas de loucura de pauleira O primeiro lugar vai escolher, vai escolher uma skin lendária, isso mesmo Uma skin lendária do seu agrado, qual a que você preferir, vai escolher a sua skin lendária que você quiser, pode ser até também a do lobisomem, mano, e é sua escolha. O segundo lugar vai ganhar aí a skin da. do Mortes. da. Mortes bruxa sombria, isso mesmo, Mortis bruxa sombria. O terceiro colocado vai ganhar a skin do Primo El Rei, o Rei é o Primo. Vai ganhar. esses três primeiros colocados vão ganhar essas skins, então. O cara que tiver mais vitórias em 24 horas no Brawl Ball que tiver inscrito no meu torneio Vai ganhar aí uma skin lendária, a sua escolha, você escolhe Bom, você vai vir aqui nesse link que tá aqui embaixo na descrição E você vai colocar aqui o seguinte Primeira coisa, você vai ter que escolher qual o youtuber, qual o torneio de youtuber que você vai jogar E aqui tá o meu, ó, Bruno Clash, dia 8 de novembro, sexta-feira, Brawl Ball Você coloca lá, clica Bruno Clash então a partir de sexta-feira, 8 de novembro, tá valendo 24 horas de doideira no Brawl Ball Pra você poder jogar e concorrer a essa premiação A uma skin lendária da sua escolha Você vai vir aqui depois também, ó Qual o seu nome no Brawl Stars? Então você vê lá no jogo o seu nome no Brawl Stars Vai vir aqui, ó Aqui dentro do jogo eu vou mostrar pra vocês pra ficar mais fácil Lá tem prints também pra ajudar a galera Mas vou mostrar pra vocês Tá aqui, ó Bruno Clash YT é o meu nome Coloca o seu nome do jeito que tá aqui certinho e na sequência você vai colocar também na sequência ó, qual o seu ID de jogador do Brawl Stars, é diferente do nome. Então eu vou mostrar pra vocês. O seu nome é Bruno, Clash, é Bruno Clash YT, o meu caso né. Mas o meu ID é isso que tá embaixo do, do 8-bit aí, ó, esse hashtag, esse, esse hashtag CV8R. Você vai colocar lá então o seu nome aqui e embaixo o seu ID. Aqui tem até os prints para você saber onde você pega isso daí E aqui embaixo você colocar o e-mail associado ao seu Supercell ID no Brawl Stars para eles poderem linkar você a um site que eu vou mostrar para vocês agora Bom, preencheu aqui que você quer ajudar o meu torneio para ganhar a skin do Lobisomem ou qualquer outro que você quiser Colocou seu nome do jogador do Brawl Stars, colocou seu ID do Brawl Stars e colocou seu e-mail do Supercell ID do Brawl Stars já era, você dá ok aqui, envia e aí você vai poder acompanhar com o seu retrospecto nesse site aqui que tá marcado. Aqui ó, aqui dentro do desse formulário tem aqui ó, trackprogressatournament.browstars.com E aí você vai ver que o... eu vou deixar aqui também na descrição esse link para você ver, é nesse site aqui ó. Esse site aqui é o site que eles fazem muitos torneios para a comunidade e tal. No último, inclusive, foi mais ou menos desse jeito. Vou até mostrar o torneio que rolou do Gustavo. O Gustavo fez um torneio e rolou com a comunidade. E nesse torneio dele, eles precisavam ganhar showdown. Isso mesmo, a comunidade precisava ganhar showdown. E o campeão foi o Night Fury. Que ele ganhou 304 vezes no showdown. É, e, e foi uma doideira. Imagina como, como foi isso aí. Mas além de você participar, de ser tudo isso daí, o seu nome vai poder aparecer aqui, ó. Você pode aparecer aqui com o seu nome e você ficar famosão como o cara que ganhou aí um torneio da Supercell. Olha que doideira. Além, é claro, de você poder ganhar a skin zona que você quiser, a skin lendária que você quiser do Brawl Stars. Eu acho que você vai escolher a skin do Lobisomem. Tá muito bonita, mano. Tá muito bonita. Segundo lugar ganha a skin do Mortis Bruxa Sombria e o terceiro colocado é o Primo Rei. Muito top, galera. Bom, é isso, mano. É só se... É... Dedicar bastante, jogar muito E você pode ser o campeão desse desafio Então bora lá, vamos jogar aqui um, um combatinho Vamos jogar um combatinho aqui com o nosso Leon Nosso Leon Lobisomem pra testar pra ver o que vai dar Então partiu, bora lá É isso, bora lá então Agora é hora, vamos testar aí na prática pra ver o que vai ser isso aqui é aquele famoso mato Que os caras ficam escondidinhos, né? Só na moitinha, de levinho ali com o seu buco, com a sua shelly só de buenas, tranquilão. Então tem que tomar cuidado com esses... Esses matos aí, né? Tem que tomar cuidadinho com esses matos aqui, né? Ó, tem ali um... Logo um... Opa, tem que ficar ligeiro ali. Aproveitar que eles estão tretando, a gente pega ali, né? Aquela caixa ali. Opa. Nossa. Bater, bater ali. Boa. Deixa eu ver como tá aqui o negócio. O negócio tá meio enroscado ali no meio, hein? Bora, bora, bora, bora bater. Nossa, agora já era, hein? Ajudei ali. Opa, bora ali bater um pouquinho também. Bora ali bater um pouco. Tem que ficar ligeiro, tem que ficar ligeiro. Só dando um toquito ali de leve. Tentando ali pegar minha... Meu super... Né? Ó, já levaram ele ali, hein, mano. Já levaram ele ali. Batei mais um pouco ali, tranquilão. Ó, levou ali. Deixou... Deixei puxar ali, ó. Levei aqui o... O outro Leon. Nossa, tô fugindo ali, mas eu, eu tô até com medo. Se não tem nada aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue bater ali de leve. O complicado é ter que... Tem que acabar com ele aqui. Pode me bater uma vez agora ali. Ai, nossa. Combater, combater ali, hein. Combater. Ai, levou. Não teve jeito, mano. Não teve jeito. Que doideira, hein. Que doideira. Pegamos o um segundo. Oito troféus aí. Tá, tá, GG. Tá tranquilo. O importante é a mensagem desse vídeo. O segundo tá, tá, tá feliz, tô feliz. Bom, é isso, galera. Você pode testar aí esse... Esse torneio comigo Quem sabe você não ganha o torneio Consegue ser o primeiro E ganha com isso uma skin lendária né galera Eu vou ficar esperando e vou torcer muito Durante essas 24 horas eu vou fazer live Mostrando a galera jogando Ou jogando junto também Então se liguem só, não vacila Se inscrevam aí pra ajudar O meu time, o meu torneio E quem sabe você não ganha também A sua skin, a skin Lendária que você tanto quer Eu gostaria da, da skin do lobisomem, eu achei linda Então é isso galera, tamo junto É nóis, muito obrigado, não esquece de se inscrever aqui no canal Deixar seu like E é isso, um abraço Oi <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos>